Sua prima deu, perdeu maior foda porque sua amiga, não porque sua amiga, deu. Só prima perdeu maior foda, porque sua amiga, não amiga, deu. Só prima maior porque sua amiga, deu. Só prima deu, Perdeu maior foda, bebê, tu se fudo, porque sua amiga, porque sua amiga deu, sua prima deu. Perdeu o maior foda, bebê, tu se fudo, porque sua amiga